Receita correta na prática, cebola para crescer cabelo. Olá, já vou começar pedindo. Se você é novo por aqui e deseja mais informações sobre esse tema, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Se já é inscrito, o seu like para ajudar, hein? E hoje registrei um dos tratamentos que estou fazendo junto com o meu escuro. Agora vocês poderão acompanhar melhor a evolução e aprenderem a fazer as aplicações dos métodos complementares para o crescimento do cabelo mas antes, preciso lembrar a vocês que já me conhecem e os que estão aqui pela primeira vez que essas dicas são 100% naturais podem ajudar muito se você sofre com a queda de cabelo e calvície mas elas não serão a cura definitiva mas ajudarão a melhorar o crescimento do seu cabelo, tá? se você busca a cura definitiva Recomendo que acesse o site que está na descrição deste vídeo. É um método também 100% natural, que já ajudou milhares de homens a recuperar a regeneração dos fios e evitar a queda. Homens e mulheres, ok? Por esse motivo, chamo todos os métodos e receitas que passo como métodos complementares. Então, depois do vídeo, corre e acesse o site do produto que uso com meu marido, que está no link na descrição. Vamos aprender como usar a cebola nos cabelos? Receita Ingredientes Água é, 150 ml, uma cebola roxa e o um algodão. Se o cabelo for grande ou se você quer fazer mais de uma aplicação, eu recomendo 250 ml de água. Modo de preparo. Coloque 150 ml de água no liquidificador, escasque a cebola roxa, pique e coloque no liquidificador. Bata tudo, coure e com o algodão passe em todo o couro cabeludo. Coloque uma touca ou plástico filme na cabeça, deixe agir por 30 minutos. Massagear todo o couro cabeludo após remover a touca ou plástico filme. Em seguida, lave bem o couro cabeludo sem esfregar com as unhas. Se tiver espinhas, caspa e suar muito a cabeça, é interessante fazer esse procedimento pelo menos uma vez por semana. Mas de qualquer forma, é para fazer isso no mínimo. De 15 em 15 dias, para ter algum efeito. Também é interessante, para tirar o cheiro da cebola, passar limão. Porque, às vezes, o cheiro da cebola não sai fácil. Então, aí, é bom descascar um limão e passar também no couro cabeludo e nos fios. Isso na hora de lavar, depois que passar o shampoo. Aí, passa o shampoo, lava a cabeça, aí depois passa o limão e, por último, o condicionador. Muita atenção! Quem é alérgico à cebola, mesmo que a aplicação seja tópica, pode provocar alguma reação. E ainda, medicamentos como a aspirina podem aumentar a sensibilidade às cebolas. Faça o teste antes de usar a cebola no tratamento dos cabelos. O teste é o seguinte, aplique uma quantidade no pulso, atrás da orelha e na curva do cotovelo, do lado de dentro do braço, bem como uma quantidade em seu couro cabeludo. Se você sentir qualquer reação alérgica, lave e não prossiga com o uso. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like. Hein? Um abraço. Tchau.